Bom dia, hein? Tudo, bem, hein? Tudo bem, pode ser. Tudo bem. Graças a Deus. Como você está? Hein? Eu estou bem também. Que bom. Estados de bem favoreces, favorecem um estado maior de bem. Graças a Deus, João É verdade, pode ser. Que bom, assim. Sinal que concordamos. Hein? Sim. Ah, Cuxa e milagres. Hein? Lição interessante. É, para essa lição está me dando o que pensar. É, lição 163. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Assim? Ah, Perfeito. Morte. É um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és, possa vir a tentar-te. só um ponto, hein? Para ficar mais fácil com a filosofia, aqui apresentada, hein? morte igual a falta, assim? Aí vai encaixar. Ah. É só uma questão de adaptação de linguagem. Hein? Entendi, entendi. Então, assim, agora encaixou. Então, uh, podemos... Substituir, não há falta, o Filho de Deus é livre. Sim, não precisa Sim. nem substituir, é saber que o sentido de morte no texto não é o mesmo que o sentido de transição, transformação ou renascimento que nós usamos, que inclui e transcende todas as filosofias, Não acham? É a morte, mais no sentido da falta. Se você se sentir bem, substituir, perfeito. Se não se sentir bem, é entender que o significado é outro. assim? Entendi. Perfeito. Não? Nada melhor Sim. que o autor para poder, poder se justificar, não é verdade? Ah, é direito autoral, Sim. É, todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte como salvador e doador da liberação. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e senhor de todas as ilusões e enganos, de fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro de sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar às esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como refém para si mesma. Tu não te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui, a força e o poder do próprio Deus são percebidos como um ídolo feito de pó. Aqui, o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui, a vontade do pai e do filho é, enfim, derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso. Aqui jaz um testemunho de Deus de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes e durante todo o tempo. Os seus adoradores concordam e, ajoelhando-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram metrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar embora acredites nas demais, pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro, a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e de alguma forma pereceu, morto aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus e assim a vida eterna deu lugar à morte e com o pai morreu também o filho. Os adoradores da morte podem ter medo, e no entanto, podem pensamentos como esses ser amedrontadores? Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje, tu lhes mostrarás isso, não a morte, e renunciamos a ela, sob todas as suas formas, agora, para a sua salvação e a nossa também. Deus não fez a morte, portanto... Qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Ancheão? Bonito, né? Sim, sim, muito bonito. Não a morte o filho de Deus é livre. É, Para mim faz mais sentido substituir por falta só porque um, há, há, há, há mudanças e transições e movimentos, certo? Sim. Não? Ciclos que iniciam e terminam. Sim. Um. Então, para mim faz mais sentido porque, justamente no, no próprio conteúdo no canal, nós conversamos com o Elementar da Morte, foi o primeiro que se apresentou. Sim. É uma questão de ó, adequação, né? Quando foi escrito, era outro momento, outro, outro cenário planetário, assim. Ah, só tem uma coisinha para a gente acrescentar. Sim. O conteúdo do curso em milagres é para gerar milagres, né? alteração da perspectiva. Então, cada lição, cada exercício, ele traz ideais, traz sentidos, virtudes, reflexões e uma, uma proposta ao autoanálise, né? Auto Alta, uma auto-percepção né, de si mesmo. Não necessariamente isso é, é o ideal, pois o conteúdo é genérico, ou seja, ele, ele traz com neutralidade o ideal, mas não adapta diretamente esse ideário à realidade de cada um. Então fica meu humilde pedido a não implementação literal, quando há desconforto, quando há medo, quando há autocobrança. Com isso o conforto e a saciedade se tornam filtros para o entendimento, para a clareza sobre essas lições e esses milagres, assim? Então é isso, ó. Entendi, professor. Porque senão ah, uma frase linda como essa do Pai Nosso se torna um chicote. Não é a intenção. Isso acontece, vem acontecendo. Então a gente oferece esse ajuste. Porque ah. é de nossa responsabilidade. Ah, conduzir mesmo as pessoas que nos seguem. Hein? Entendi, é, porque a gente só fala das lições, né? mas no texto do Curso em Milagres, um, que é extenso, né? são umas mil páginas, um, é, é, fica bem explícito, tem uma parte do texto que fala claramente que o objetivo do Curso em Milagres não é o conhecimento e sim a paz de espírito. Então, Sim. se qualquer palavra usada no curso, se qualquer sentença, se qualquer lição, se qualquer conceito do curso perturba a paz de espírito, é, é para que isso seja substituído por outra palavra, ou que aquela lição não seja feita, ou que se reconfigure para uma outra configuração de palavras e conceitos que restaure a paz de espírito, que é o direito inalienável do ser. Simão então, e esse esse próprio exercício de achar uma, as palavras que incomodam e se, e se dar a liberdade de substituí-las por outras, é um exercício de, de, de um, digamos assim, filho de Deus que cocria com o pai. Sim, perfeito. Hein? E é uma forma de libertação, certo? É uma forma de, de ser livre para... para uh, exercer nossa capacidade criativa perfeito hein? isso mesmo assim entendi é isso passa